Demônio da floresta queima de raiva com a presença de forasteiros hostis. Homem tenta expulsar espírito de mulher aprisionado em uma casa. Sarah pede ajuda para salvar seu marido que está enlouquecendo com a personalidade doentia de um palhaço maníaco. Objeto voador misterioso filmado no céu do Texas. Jovens finalmente capturam cabeça possuída e o que fizeram com ela irá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 o céu alaranjado e lá no alto um homem avistou algo que não soube explicar. Então, pegou o celular e começou a registrar este estranho fenômeno celeste. Assustador e esplêndido ao mesmo tempo. Parece um arco ufológico. Muitos dizem ser a sobreposição de um mundo paralelo ou de um portal que leva a uma outra galáxia. Mas uma coisa é certa, parece que eles já não se escondem mais... No caso a seguir, um jovem investigador paranormal da Turquia foi até uma casa tentar libertar uma alma que lá estaria aprisionada em vida. Ela foi perseguida por islâmicos e dentro de sua casa foi atacada e ali mesmo não resistiu aos ferimentos. E lá foi ele tentar fazer contato com o espírito daquela pobre mulher. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ne pata Neste momento ele está andando pelos cômodos da casa. Foi quando de repente ela se manifestou e o atacou. O espírito da mulher está vagando pela casa, pois é possível ver seu reflexo no espelho. Hum. que o espírito desta mulher não está muito interessado em sair desta casa. <tos> de <risco> Nem sempre os espíritos em prisão querem ser ajudados. <tos de risco> <tos de risco> diante disso ele decidiu deixá-la na casa até o juízo final <tos> No próximo vídeo, um grupo de jovens macumbeiros indonésios, após serem atacados várias vezes por uma entidade de cabeça ambulante que comia gente, decidiram armar uma ofensiva para capturar a criatura. Para isso, prepararam uma armadilha com aquilo que ela mais gosta, sangue humano tunggu aja kedatangannya masuk kandang ya? enggak, enggak dia nggak akan langsung masuk karena tuh, dia tuh. pasti memantau dulu sup so. iya iya tuh tuh guling-guling kepalanya tuh tuh kemana lagi dia sedang buat masuk tuh karena darahnya di dalam kandang tuh wih ih, ih, wih wih wih wih nah malanya tuh tuh tuh oh ya dia mendekati kandang tuh nah di depan pintu kandang lagi guys tuh dia di depan pintu kandang lagi guys ya rebut tuh guys, kalau lihat itu guys oh di jirat-jirat cerit punya piring tuh diset-diset tuh kenapa dia berontak guys? eu parece que a armadilha não deu muito certo diante disso decidiram mudar a estratégia espalharam um líquido no chão acompanhado de um pó enfeitiçado e finalmente ela apareceu. Ela dia, se... Biar... deitam ma... é kena bius, Após a captura, eles fizeram um ritual com terra de cemitério para manietar definitivamente aquele demônio. <tos> Então a cabeça retornou para debaixo da terra de onde veio e nunca mais atormentou ninguém na estrada. Um investigador paranormal americano recebeu o e-mail da jovem Sarah de 20 anos relatando que seu marido tem apresentado um comportamento estranho e tem desaparecido todas as noites. E o mais perturbador é que ele está passando maquiagem e se vestindo como um palhaço. Como prova ela enviou o seguinte vídeo. It's me, the Ooh, because... Ooh, wall, there. Já no quintal, o marido mostra que já foi dar a sua jasper, de cada noite. O que ele faz na rua, é um mistério. Oi, hey. oi hey Sarah, muito bom conhecê-lo, Parker. Ah, é sua irmã? Ela contou que seu marido depois que aderiu a essa personalidade, passou a dormir todos os dias com uma mesma enorme cueca branca e encardida. Na verdade ele nunca mais a trocou. Por isso, ela não tem tido mais relações com ele. O que é isso? O que me, está fazendo com isso? Eu não sei. Olá, pessoal! É eu, Mãe... Mãe... Mãe... Mãe... Não, não, I don't know... Mãe... Oh, there's an arms, but you Doesn't know you have a video, right? No... Have you tried talking to him about this? Após o relato, eles decidiram instalar câmeras na casa para monitorá-lo. De madrugada, ele se levantou... Foi para o outro quarto e se vestiu de palhaço. Assim que ele terminou de se arrumar, parece que um demônio tomou seu corpo. Novensar acordou com o gemido do seu marido, levantou-se para ver o que estava acontecendo, mas teve uma surpresa. Como nos filmes de terror, em que a polícia só chega no final, os meninos despertaram quando o pior já havia acontecido. No quarto. Eles encontraram uma fita misteriosa. O que Sarah? Hit play. Eu decidi que vou Eu decidi que vou ficar com meu Por favor, não para nós. O mim. Bom, mais uma vez eles fracassaram na investigação. Um grupo de caçadores de fantasmas se dirigiram a uma floresta no Mato Grosso, no centro-oeste brasileiro. Lá eles foram atrás de uma entidade demoníaca que desprotegera a floresta. Mas na verdade está incumbida de fazer o mal a quem por ela passar. Em breve vocês descobrirão quem é esta criatura. Vem, vem, vem, tá muito difícil de achar ele, ele tá correndo mano, ele tá correndo. Aí lá, aí lá, ó, ó. Aí está ela, a criatura que queima com fogo do inferno, o Kurupira. Por mil demônios. Parece que ele queimou de raiva com a presença dos forasteiros. Sai, sai, sai! Bom, depois deste evento, eles decidiram pensar melhor numa forma mais eficaz de combater este demônio no outro dia.